Bom dia a todos, prazer estar com vocês, eu sou o professor Padilho, também diretor do Instituto Paulo Freire né? A gente gosta de cantar, que é entendendo a arte como forma de conhecimento, de expressão humana né? Não só como uma dinâmica, uma alegoria, uma coisa para divertir Então, eu também faço um pouco de música e essa música que eu queria cantar com vocês Ela tem praticamente idade do ECA, né? eu fiz há mais de 25 anos Aqui, onde eu quis contar um pouquinho a história de muitas pessoas que foram minhas amigas na infância, pessoas com quem eu brinquei, com quem eu convivi, que infelizmente não estão mais entre nós, nas questões sociais que afligem o nosso país. Nas né? eu chamo de tendências. tela que, que tivemos lá na próxima da esse dia, que Começou de manhã, mais ou menos nesse horário Há 25 anos atrás O Dom Paulo tinha colocado os alto-falantes Do rádio, da igreja na frente Não sei se você lembra né? é, Não sei se mais alguém estava lá E a gente ouvia a votação Não sei se você estava lá também não sei que a Estela tinha levado alunos da PUC e do RNTC é, para a gente escutar. E a gente escutava a voz dos deputados é, dando voto e torcendo, porque tinha os contos e os a favor. Eu lembro muito da gritaria, porque havia uma, um grupo grande, né, da gritaria que se fez na hora que alcançamos o coro da aprovação do ECA naquele momento. Bom, isso porque já vinha ah, um pouco ah, essa, é, essa história desde 85, com a criação dos, dos movimentos do movimento meninos e meninas de rua, mas depois a Constituição de 88, o artigo 227, e havia um clima é, muito é, favorável a a defesa dos, dos direitos humanos e a defesa é, da criança e do adolescente. Então, é por isso que eu estou emocionado, não consigo nem saudar vocês, porque nesse momento eu estava lembrando é, desse, é, desse episódio né, muito importante na vida da gente. são é um pontos que marcam muito a vida da gente. Né? É claro que é, aqui estão reunidos muitos autores desse livro que hoje, 25 anos depois também é marcante esse dia 13 porque nós estamos, temos que dizer não ao retrocesso portanto o título do, é, do livro né? salvar o ECA tem todo sentido hoje porque a redução da maioridade penal ela, ela não mexe só mexe com o ECA inteiro, e não só com a idade, e mexe com um, uma das conquistas maiores desse país no campo dos direitos humanos, que foi o ECA, que foi depois também é, é, introduzido em outros países da América Latina a partir do nosso do exemplo daqui, de, é, do Brasil. O maior desafio é também fazer com que... É, a legislação entra numa cultura de direitos humanos na população né? de um lado são os instrumentos legais que a gente precisa dispor para fazer valer esses direitos e do outro lado é, é a criação de uma cultura né? que precisamos muito no momento que nós estamos vivendo de imensa raivosidade Paulo Freire usava, ele usava até justa ira mas não é só de justa ira que vivemos hoje. Vivemos uh, um momento de, uma, de um ódio de classe, eu diria. Vivemos um momento também de uma, de uma agressividade que se manifesta não só nas redes sociais, mas também nas ruas. E, e nós estamos evoluindo toda vez que uh, avançamos na questão da agressividade. Contra essa agressividade, nós não podemos opor uma outra raivosidade nós temos que pôr uma, uma, uma cultura do diálogo do entendimento do esclarecimento senão nós vamos viver um período de ascensão do fascismo não é? como, como William Rice descreve lá nos anos 30 né? antes desse movimento antes, antes de toda a guerra que existiu depois, sanguinária da segunda guerra mundial ele faz a análise da ascensão do fascismo dizendo que ele, ele viu o germe dessa ascensão do fascismo nessa agressividade dos jovens nas ruas da Alemanha então, ele, nós estamos vivendo hoje mais ou menos isso, por isso que precisamos celebrar os direitos como estamos celebrando hoje e o ECA em particular por isso que precisamos estar unidos nas nossas divergências né? buscar mais o que nos une do que nos separa e da nossa grande diversidade, que é uma grande riqueza. Esse documento aqui, que é o Tribunal Permanente dos Povos, em 99, nós fizemos um tribunal aqui em São Paulo, é, um tribunal internacional, coordenado pela Ordem dos Advogados Comissão de Direitos Humanos, e foi no Memorial da América Latina. E naquele momento, em 99, o Brasil já tinha sido condenado por esse tribunal, pelo não cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. E interessante que todas as sessões é, feitas em cada canto do Brasil, cada uma delas acusou a família pelo não cumprimento dos seus deveres em relação às crianças. E o tribunal absolveu a família e culpou é, e condenou a sociedade pela omissão e o Estado pelo não cumprimento, pela não implementação dos direitos básicos de criança e adolescente. Ou seja, então, nesses 25 anos foram muitos momentos em que nós participamos, que foram registrados, este aqui é o, mais, é o, é o grande momento desses 25 anos, para a gente não é, deixar é, de continuar lutando, porque muitos já se foram, como Joselito Lopes Martins, Terezinha Helena, Né Estela, Cacil da Ciute, Adelaide Consone, essas pessoas que passaram por essa luta, por essa trajetória da militância, Dom Luciano, mas que deixaram seu legado de resistência e de luta. Então aqui nós somos os que é, aceitamos continuar organizados e lutando para que o ECA não sofra retrocesso. Bom dia a todos e a todas. É, hoje é um dia realmente. É, não sei se de, de, de celebração sim, concordo. Né? Porque as lutas, as conquistas é, precisam ser celebradas. Não sei se exatamente de comemoração, porque as preocupações são tantas. Né? Mas.. É, Durante a semana, vários de nós têm sido chamados a se pronunciar a respeito desse momento do ECA, avaliar os avanços, os retrocessos e de assim por diante. Né? É, todos os anos isso tem, tem acontecido, mas eu, eu gosto de pontuar uma o que significou o ECA do ponto de vista da ruptura, não só com os 500 anos de história do Brasil, mas com uma tradição cristã e católica ocidental de 2 mil anos, né? Eu acho que isso nunca é avaliado adequadamente, mas quando a família se lembra do, desse tribunal é, que absolveu a família e, e condenou a sociedade e, e o Estado, eu acho que a, a mudança mais profunda que o ECA faz, é, é, nessa linha de sermos um Estado é, laico, né, é de... É, é reconhecer os direitos da criança e do adolescente, independente do que sejam os seus pais. O ECA recupera uma tradição que não é ocidental, não é cristã, não é católica, de ser os filhos propriedade coletiva e não propriedade individual dos seus pais. Né? No ECA, pai é pai enquanto for necessário e suficiente para proteger os direitos dos seus filhos. À medida que são capazes de colocar em risco os direitos fundamentais dos seus filhos, deixa de ser pai, deixa de ser mãe. Então a responsabilidade pelo desenvolvimento integral de crianças e adolescentes, segundo o ECA, é uma responsabilidade coletiva de todas as pessoas, de todos os estados. Isso é o que faz os povos primitivos. Certo? Os índios, os africanos, os aborígenes, para eles, é, filhos são patrimônio coletivo do grupo e não propriedade privada dos seus pais. Eu acho que isso é uma dificuldade de se entender é, quando está em discussão, por exemplo, essa questão da redução da idade penal. Né? É, durante muito tempo é, se teve a, a, a tradição de que ou os filhos pertenciam às famílias ou pertenciam ao Estado. Ao Estado pertenceu o menor, à família pertenceram as crianças. <risos> né? Essa é a tradição que nós construímos, a criança versus o menor. E essa tradição do Estado tutelar é, se acirrou é, é, brutalmente com a lei do ventre livre. Tá? em que os senhores de escravos tiveram que entregar ao Estado, ou vender, ao custo de 500 contos de réis, à época, é, as crianças que tinham, sob a assunto tutela nas senzalas. E o Estado teve que criar aí inúmeras instituições... Né? É, por meio do Ministério da, da Agricultura é curioso isso porque escravo naquela época era coisa, era equiparado aos animais então a tutela dos escravos se dava por meio do Ministério da Agricultura e o Ministério da Agricultura ao receber e pagar por essas crianças devolutas teve que incentivar e criar é, várias instituições para acolhê-las hoje basicamente cada um está por conta própria Aqueles que escorregarem nas convenções sociais e eh, atropelarem eh, as regras de convivência social e caírem na mão do Estado, esses estão ferrados. Colocada em discussão hoje a questão da redução da maioridade penal, foi o único fato capaz de revitalizar aquele momento lá, aquele movimento que o Gadotti se referiu no início. Né? Durante todo esse percurso, a gente tem ouvido muitas queixas de pessoas, de instituições, ah, o movimento se desmobilizou, quer dizer, eh, as pessoas não, não, não discutem mais o Estatuto da Criança e do Adolescente, os fóruns eh, regionais, se desarticulados e, e tudo mais. Então foi preciso acontecer um fato negativo como esse, desenterrar uma PEC lá de 1993, que foi a primeira reação do Congresso Nacional à aprovação do próprio ECA, né? É, para ressuscitar esse movimento e as pessoas voltarem a discutir os direitos da criança e do adolescente, a normativa nacional, internacional e de assim por diante. Então, vou pensar pelo lado positivo. Um país que dorme e acorda pensando no destino das suas crianças, né? um país que passa a noite, vira as meses, vira ano pensando e discutindo os direitos da criança e do adolescente, também está no caminho certo. Estávamos nós, em 2014, reunidos numa reunião do Sedeca Paulo Freire, Centro de Direitos Humanos é, e de Defesa da Criança e Adolescente, Sedeca Paulo Freire. Nós, eu, Roberto Padia, Roberto da Silva, Roberto Stan Juliana, Janaína, é, conversando, conversamos é, porque nós não faríamos uma publicação que lançasse um apelo à sociedade é, em relação, em favor ao ECA. Sabíamos nós que não adiantava lançar é, materiais que fossem contrários à redução da maioridade, porque isso teria pouco impacto na sociedade. Mas lançar um documento, um material que viesse ao encontro dos militantes, que os convocasse à luta novamente, talvez tivesse mais êxito. E foi, é, foi nesta reunião de planejamento do SEDECA que essa ideia se originou e daí fizemos os contatos. E o melhor de tudo foi que a cada contato feito era de pronto o aceite. Então agradecer imensamente todos os autores, 26 autor, autores, autoras, que aceitaram prontamente escrever e contribuir com seu conhecimento para que esse e-book fosse hoje uma realidade. A gente produziu, como né, o livro não vai ser impresso, então a gente produziu um hot site que vai ficar então, à disposição para que as pessoas conheçam mais sobre o livro, possam baixar gratuitamente também o livro e deixar comentários, enfim, se cadastrar, poder mandar uma mensagem para a gente trocar, porque... A ideia é quem sabe é a gente poder fazer um segundo, um terceiro, né? Eu acho que nesses 25 anos, pelo menos para mim também que tem esse trabalho de militância, esse é um, um dos pontos positivos, né? A gente poder é, reunir é, esses textos todos e poder, enfim, socializar e, e todo mundo ter acesso. Eu espero que vocês gostem do trabalho. Então é assim, no endereço www.pauloferre.org/eca a gente tem esse website, tem aqui a pagininha de abertura que fala um pouco desse dia. Depois vocês podem ler, acho que não vale a pena a gente ler aqui nesse momento, mas vai estar à exposição. Depois a gente fala um pouco mais sobre o ECA. Né? Aqui, eh, Sedeca Paulo Freire, Instituto, Comitê dos eh, as entidades também que apoiam o Comitê de do dos Direitos Humanos em São Paulo e também temos aqui um texto que a gente fez sobre o ECA daí sim a gente tem os autores todos os autores que contribuíram né, que tem texto aqui temos depois uma água que a gente traz um pouco da história do Comitê de do dos Direitos Humanos tá? desde, desde 2013 e e as instituições parceiras que integram o comitê, né? Gaspar Garcia, tudo Paulo Freitas, tá para ver? Sim, né? Que mais pra cima, a Sedeca, a ACAT, enfim, todas essas que a se citou, mais alguns, a Verejas Central do movimento, do movimento populares, né? Foi que a gente tinha citado, MST. Enfim, com link para as páginas, né, de cada um deles. Temos aí também algumas frases que a gente a gente vai Sempre trazer, são frases dos textos, né? Dos autores, a gente vai uh, sempre mudar Todos os dias a gente vai colocar, mudar, aumentar as frases E finalmente o livro, né? Quando a gente uh, pode baixar, cadastrando, a gente se cadastra e recebe Mas eu já, já vi aberto aqui Deixa eu ver se está para pra gente ir mais rápido E vou visualizar aqui pra gente... Vocês têm ideia do que é. Então tá aí, a nossa capa, página de abertura, expediente, e uma dedicação que a gente fez, dedicamos essa publicação às militantes dos direitos humanos pela luta incansável em defesa dos direitos das crianças e das adolescentes do Brasil. Eu, nesse momento, me sinto profundamente emocionada. 25 anos de na nossa vida. Ele pautou, no fundo, milhares e milhares de pensamentos, de ideias, de sugestões, de propostas, realmente para configurar um dos livros mais importantes deste país. Que poderia, nesse momento, na minha avaliação, estar muito mais concretizado nas escolas, na família, nas instituições educativas ou nas instituições sociais, nos órgãos políticos, nos parlamentos, etc. Mas nós sabemos que ainda somos os moicanos dessa grande luta e dessa grande caminhada. Porque só quem viaja de canto a canto nesse imenso território é capaz de entender quantas pessoas engajadas que doam a sua vida, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista da sua concretude de trabalhar com crianças pequeninas nas, na educação infantil, no ensino médio, nas universidades. Agora, falta alguma coisa fundamental para que isso venha cada vez mais ser socializado. No fundo, é a agregação da palavra educação. É a educação... Na sala de aula, é a educação nos hospitais, é a educação na assistência social, é a educação nos órgãos públicos. De pequenininho, a educação infantil até a pós-graduação, como falta pessoas capazes de entender, compreender que a missão é de cada um de nós. É na nossa casa, formando os nossos filhos como agentes multiplicadores da esperança, do sonho e da utopia de que as crianças têm esse direito e precisam ser compreendidas nessa dimensão, nesse paradigma que foi construído por comunidades empobrecidas de indígenas, de negros, de brasileiros vindos de cada canto e lugar. Cada um tem lá o seu risco, a sua seu ponto, as suas ideias e seus ideais nessa composição maravilhosa desse estatuto que tem que ser, nesse momento, celebrado. Eu escolhi o book o que significa? Significa a gente olhar para o e-book, é, essa experiência, esse gesto simbólico, que é profundamente revelador, profundamente construtivo, é, é da gente pensar em erradicar e acabar no Brasil, e por isso que eu lembrei do João Wilson, da política de genocídio contra a criança e o adolescente. Eu acho que o que está em jogo é isso. É, a gente fala... Nós, estudiosos, pessoal da Sociologia e da História fala muito do Holocausto. Eu acho que o Brasil criou um Holocausto contra a criança ou adolescente. E eu acho que quando se fala da redução, é de novo colocar a volta. É de se estabelecer de novo. Veja, quando a gente pega os indicadores, sobretudo dos meninos negros que estão sendo assassinados. Quer dizer, é a gente colocar em jogo a gente colocar isso. E a grande novidade que eu acho que o Estatuto trouxe e a grande alegria que está aí do estatuto está colocado para nossas lutas é que o estatuto colocou que política de qualidade ela tem que ser democrática, ela tem que ter um espaço democrático e que as pessoas participem como sujeito que os adolescentes possam falar, que as crianças possam falar e que ninguém deve falar por ninguém. Cada pessoa é sujeito da sua fala, do seu diálogo e da sua profundidade. Eu acho que esse tempo de construção do estatuto, tá? e aí o professor Garnato estava colocando, que da praça da experiência que nós tivemos na praça da Sé, foi um espaço democrático. Foi por isso que a gente conquistou. E neste momento, o que está em jogo é a discussão dos espaços da experiência democrática. Não é possível pensar em direitos humanos sem experiência democrática, em que as pessoas possam ser sujeitos da sua própria história. Eu acho que o Estatuto inteiro, ele traz isso. Né? O, o, o, e, e as entidades, as instituições também ganharam estatutos democráticos. A questão do município. O município era uma entidade que não tinha nenhuma proposta, se democratizou graças o estatuto. E outras instituições e outras relações. A escola hoje, a grande dificuldade da escola, a grande dificuldade de todas as instituições é aprender a viver a democracia. A grande experiência da família é a gente ter uma experiência democrática e que a gente não consegue ter essa experiência democrática. Na escola a gente não consegue ter essa experiência democrática e nos diferentes espaços. Então assim, qual é a minha sensação de estar participando desse movimento? É de dizer viva a democracia que todos nós temos que aprender. Bom dia a todos e todas. É satisfação imensa estar aqui e também uma satisfação muito grande quando recebi o convite para falar sobre esse tema. E aí eu fui pensando, puxa vida, né? Relacionar o método Paulo Freire ao ECA é uma tarefa que não, não me parecia tão fácil. Mas depois eu fui percebendo que há muitas singularidades entre, entre eles. É, muita gente fala assim, ah, mas Paulo Freire não criou o um método, não se deve falar método Paulo Freire. Mas ele dizia assim... Eu não sou um metodólogo, mas se quiserem é, falar, é, me relacionar a um método, que seja um método de aprender e não um método de ensinar. E como nós aprendemos a todo momento, ao longo da vida, é, a gente continua usando esse termo método, mas com essa, com esse viés, né, com esse recorte de que é necessário aprender cada vez mais. E aí, buscando uma singularidade entre o método Paulo Freire e o ECA é, eu pensei o seguinte: bom, ambos são um conjunto de princípios. É, a gente tem na, na metodologia freiriana princípios muito claros, né? E também no ECA existe o princípio, o princípio maior que é de garantir às crianças e adolescentes desse país o direito a uma vida decente. É, o que nós vemos hoje é o caos completo e a impossibilidade Desse, desse direito estar totalmente assegurado, por isso estamos aqui, por isso continuamos lutando, por isso buscamos cada vez mais é, fortalecer o ECA. É, uma coisa muito presente na metodologia freiriana, é, que é um princípio básico, é a questão do diálogo. É, o diálogo que leva à necessidade de a, a busca pela libertação, a busca pela transformação social. O ECA exige um diálogo constante um diálogo com as instituições, um diálogo com a família, um diálogo com a igreja, um diálogo com a sociedade. Esse diálogo é, tem sido permeado, como o professor Márcio Gadotti falou, por muita intolerância. Então, nós precisamos também resgatar Paulo Freire, que trazia muita questão da amorosidade, a questão do respeito, a questão do viver com boniteza, viver com leveza. Então, nesse sentido, nós encontramos... É, muita similaridade entre os dois Depois vocês vão ver o artigo O artigo fala da necessidade é, da, da gente se reconhecer como ser inacabado E de buscar nesse inacabamento Nos aperfeiçoar cada, cada vez mais E com isso também A necessidade de reinventar O método Paulo Freire E de reinventar o ECA Tornar, quando a gente fala aqui em salvar o ECA, nós estamos, na verdade, reinventando, né? trazendo para uma lei, para um conjunto de leis que foi criada há 25 anos atrás, trazendo as questões de hoje, trazendo a necessidade de repensar como enfrentar as, as questões que se, se apresentam hoje no nosso cotidiano. Mas eu quero terminar com uma frase de Paulo Freire, que eu acho que é, traz muito bem é, é, essa. Essa necessidade de nós estarmos pensando é, da forma como ele propunha que pensássemos né? com, essa, com esse olhar mais cuidadoso e mais carinhoso às crianças e adolescentes Paulo Freire disse isso em uma palestra quando ele estava à frente da secretaria Ele disse assim Penso nos meninos com fome, nos meninos traídos, nas meninas vilipendiadas Nas ruas deste país, deste e de outros continentes Meninos e meninas que estão inventando outro país. E nós, mais velhos, temos que ajudar essas meninas e esses meninos a refazer o Brasil. Ajudemos esses meninos a reinventar o mundo. Então, esse é o convite que nos faz Paulo Freire e é o convite que eu faço a todos nós aqui. Que nós continuemos nossa luta para reinventar um outro mundo possível. Eu acho que é uma aplicação intertransdisciplinar como eu gosto de dizer, porque ela traz a experiência, as reflexões, as práticas, as teorias de vários de nós aqui, né? que carregamos nossa história, nossos estudos, nossas teses. Então, ela é uma preocupação importante, Rita, por esse motivo, mas também por continuar a luta do ECA né? e fazer com que, como falou a Sônia agora mesmo, atualizemos a reflexão e a prática. Então, que nós possamos socializar né, o mais possível Esse documento, que é uma aplicação virtual Um e-book a gente sabe que hoje na internet tem muita porcaria né? Tem muita coisa que não para Quase nada O Facebook, por exemplo, a gente usa né, Tentando que as pessoas reajam a, a, a reflexões, mas O que faz sucesso na Facebook é foto Que é, às vezes não diz muita coisa né? é, Mas assim, então Que nós possamos ocupar as redes sociais Com esse material e quanto mais compartilhamos socializarmos nos diversos espaços isso é muito importante. O texto que eu escrevi, ele reflete um pouco sobre a questão do tempo, né, do ritmo histórico, social e cultural das crianças e dos adolescentes. A escola ainda não faz isso. Né? O currículo nacional ainda também não faz isso. Então, eu tenho pesquisado sobre o currículo, né, planejamento, é, eu reforço nesse texto a importância de os professores conhecerem o é. A gente sabe que, infelizmente, Poucos ainda o conhecem, apesar de 25 anos. As escolas ainda não têm a prática de lerem o Eker, estudarem o Eker né? na minúcia, como conteúdo de sala de aula. Então, respeitar sobretudo o tempo cultural da criança, o professor não sabe fazer esse respeito. Então, por isso que as mudanças são tão lentas. O Eker é um documento que todo mundo sabe, maravilhoso, rico, muito bem construído, elogiado e criticado por isso mesmo. Né? e às vezes diz, ah, mas tem muito direito para o aluno, né? Quem diz isso é porque não estudou é que não entendeu a natureza da sua historicidade, do seu processo, de importância pedagógica, inclusive. Então, que nós possamos formar professores e professores, né, Carlos? Sempre mais usando o ECA. Né? Sempre que tivermos experiência, que possamos inserir o ECA como um conhecimento científico fundamental para que ele seja incorporado às práticas, porque senão, Fica um documento tão é importante que nós lutamos, lutamos, não conseguimos que no chão da escola e fora da escola fazer com que ele seja importante de fato, inclusive no nos movimentos de educação popular, não só na educação formal. Né? Então, eu quero nessa nessa breve reflexão sobre o artigo valorizar o respeito aos ritmos, aos tempos culturais da criança, para que isso seja incorporado ao currículo da escola. Quando a gente for para então, de ver o professor lendo o ECA, estudando o ECA valorizando a reflexão junto com a criança como fez por exemplo Osasco recentemente junto conosco publicamos né? não sei quantos primeiros empares do ECA para que cada aluno, cada professor cada escola tivesse esse documento como material de formação aí sim a gente vê as mudanças acontecendo aos poucos nos próximos 25 anos quando a gente aqui todos vivos né? 50 anos do ECA né? a gente vai festejar que as mudanças aconteceram também por nossa contribuição humilde aqui com esse caderno Bom dia a todas e todos. Bom dia. Eu acho que foi ótima sua fala, porque agora eu posso entrar como professora da rede pública do estado para falar. Assim, quando nós fomos convidadas eu e minha companheira Lívia para escrever o, o artigo, a gente pensou bom, o que a gente pode falar de positivo? Porque são tantas coisas ainda né, são, tantas, uh, são tantas situações a serem né, superadas, o que a gente pode falar de positivo que acontece dentro da escola? E aí, é, assim eu acho que a educação ainda não se apropriou né, do ECA, e isso por várias questões, mas por falta de investimento em política pública. Né? Então, a gente não consegue mesmo perceber essa, essa esse diálogo e essa essa movimentação dentro da escola. Só que, por exemplo, uma experiência muito importante que nós tivemos foi a, a, a, a conquista, a implantação da rede de proteção. Então, a rede de proteção é fantástica, porque quando você começa a dialogar com todos os serviços e falar assim, olha, a gente não existe receita. Não é né? que você vem aqui, traz um problema e a gente vai resolver porque as soluções são coletivas, o que a gente pode fazer para resolver e para promover né, os direitos das crianças, para que isso não ocorra novamente. Então, a rede de proteção era algo que dava super certo. Quando a gente traz essa discussão, a gente traz para dentro da escola também, essa conversa com os educadores, mas também com os próprios adolescentes, crianças e adolescentes. Então, como a gente vai fazer... Né, para que o Estatuto ele faça parte da nossa vida. Então, vamos lá, pessoal. Né? O Grêmio é algo super importante. É? E que os adolescentes têm se apropriado cada vez mais. Então, a gente tem que falar, assim dessas coisas importantes que acontecem dentro da escola. É que a gente acaba não conseguindo dar muita voz, né? não divulgar essas ações, mas elas acontecem. Né? Ainda que de forma isolada, mas elas acontecem. Esse é o um momento de marcar não só os 25 anos, mas também de marcação política. Né? A gente está num período é, de um risco muito grande de retrocesso, de luta, né? aqui tão bem colocada, né? feito que o histórico, por quem essa luta na época, então, a gente tem um objetivo muito grande, né, que é marcar os 25 anos e também fazer um enfrentamento, né, fazer a resistência. E aí, esse tema da segurança pública é um tema que está aí no cenário político. Né, e a gente tem que pensar que segurança pública é essa. Ela está focada em quê? Ela está focada no punitivismo, na prisão e numa produtividade policial. Se a gente olhar o ECA, o ECA não é isso O ECA se contrapõe a isso Porque ele enxerga o adolescente como um sujeito de direitos né? Como um sujeito em desenvolvimento E exige que vários atores, vários entes estejam envolvidos nesse processo A sociedade, o Estado, a família, enfim Todas essas instituições fazem parte do sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente então, o ECA faz o enfrentamento dessa política. E é por isso que querem mudar o ECA, né? Não é, por outro... é porque ela é resistência. Então, o nosso desafio é não só lutar para salvar o ECA, mas também desconstruir essa ideia de política de segurança pública pautada. Na produtividade policial, focada no aprisionamento, né? indicadores de prisão, se você for lá na Secretaria de Segurança Pública, lá no site da Secretaria de Segurança Pública e olhar... Como eles nomeiam as prisões em flagrante? É produtividade policial. Essa é a lógica. E quando eles prendem adolescentes, né? Entre elas, quando eles levam os adolescentes e tal, é claro que eles ficam assim: ah, mas eu não posso computar isso, né? Como uma prisão. Então, qual que é a lógica que está envolvida por trás disso? por acreditar, estamos aqui continuamos nessa caminhada, né? Acho que isso é, é importante a gente visitar no, no jovem, né? E, e para falar do sistema de justiça, a gente também pensou nesse acreditar em um novo modelo, né, um novo paradigma. Lá em 2001, não sei se vocês lembram, quando as duas torres gêmeas foram derrubadas, um dos filmes que estavam passando, é, dos pais filmes internacionais que ganhou bilheteria, bateu recorde, era o filme do Homem-Aranha, né, e aí no final do filme, com toda aquela ideologia norte-americana de dominação, parecia o, o Homem-Aranha em cima das duas torres, né, a bandeira norte-americana tremulando e falando que aqueles que têm poderes, superpoderes, têm mais poderes, devem primar pela ordem mundial e para aqueles que têm poucos poucos poderes, né? É, escrever sobre o sistema de justiça é mais ou menos pensar nisso, né? Aqueles que têm muitos poderes, como é que eles vêm a servir, né? Não na ideia de escrever um artigo é, ou uma página para falar mal do judiciário do promotor do defensor ou do advogado desse sistema que é muito poderoso mas como é, problematizar esse sistema que tem muito poder e que esse poder venha a servir é né? o que a gente aprendeu né que mesmo nas comunidades eclesiais a gente sabe que o Deus que é muito poderoso é o Deus que tem misericórdia que vem servir o ser humano para dar vida digna né que a gente possa através do poder, servir o próximo e, e nos ajudar e partilhar o poder que eu tenho com aqueles que têm poucos poderes. Então, a, a, o texto do sistema de justiça é mais ou menos problematizar isso. Né? Esse avanço que é o sistema de justiça, com, com muitos atores com muito poder, o Ministério Público, né? o promotor, o juiz, o suatoga, a defensoria pública, que são salários altíssimos, né? são profissões aí que têm da área pública que são aí está no topo né da esfera né está no topo como é que esses têm muito poder podem servir ao adolescente à criança que tem muito um pouco poder ou sem voz né ou sem vez, os infantes então a lógica do texto é justamente formalizar isso né é, sistema de justiça para esse servir, não contradizer e combater, mas como acordar é, esse judiciário para um verdadeiro servir a partir das demandas sociais e do ECA, que traz um novo paradigma, principalmente para sair da lógica cartorária, mas ser uma lógica muito muito maior, muito muito mais interdisciplinar, que são todos os direitos, né? educação, saúde, família, religião, enfim, todos os direitos que tem que ser também pelo sistema de justiça. A gente tem... É, sido desafiada a trabalhar a concepção de educação de Paulo Freire é, olhando para a formação dos professores para a educação infantil e para uma pedagogia na infância e foi muito bacana poder né, estar nesse lugar porque eu estive em um outro lugar antes que foi a experiência de estar aqui no instituto durante quatro anos assessorando a Secretaria Municipal de Educação de Osasco, na época a professora Maria José Favarão era a secretária e que a gente, né, sob o comando aqui da diretoria do IPF, é, nos desafiamos a é, realmente colocar o ECA nas escolas, né? na formação dos professores, na formação dos familiares, na formação das crianças, inclusive com as crianças a gente tinha um projeto, Sementes de Primavera, que era o exercício da cidadania desde a infância. Então, foi uma, uma verdadeira escola né, que eu pude... É, Participar durante quatro anos, com toda uma equipe aqui. E aí a gente agora está é, sendo desafiada a pensar a pesquisa, né, uma pesquisa intervenção na educação básica, especialmente na educação infantil. Então, convido a todos para que leiam todos os textos, são textos curtos, de uma a duas páginas, e que vocês vão gostar bastante. Eu falo de duas éticas neste texto, pelo menos eu tentei, né? A ética, e eu vou falar numa linguagem mais próxima do Paulo Freire, né? entre o diabolismo e o simbolismo, né? Ou seja, entre a ética conservadora e a ética de um outro mundo possível, viu, professor Márcio Gadotti? E eu trouxe, inclusive, dois juízes brasileiros, um da Bahia, que fez... Todo o, o absurdo que fez Tirando crianças e adolescentes De seus pais Por um motivo, por eles serem pobres né? E pega um outro juiz brasileiro, que é o doutor Alexandre Gonzaga, que eu fiquei muito feliz de ter, é, ele ter contribuído nesse livro, que para mim é um grande educador brasileiro, que ele é o juiz de Jaboticabau, onde todo mundo queria mandar menino ele encontrou 170 pilhas lá de processo ele chamou toda a sociedade e falou não, eu não vou canetar sozinho, vocês vão canetar esses meninos junto comigo e ali ele constrói uma metodologia de trabalho social é muita responsabilidade tal tá? lado de tanta gente querida, com tanta história, com tantas memórias de tantos companheiros e a gente se engajar na luta, dar continuidade a essa luta e, como disse a, a Márcia agora por dentro também, né? Porque a, a estudar a prevenção da violência doméstica, agora é, gestante, é uma coisa que mexe, literalmente, com as nossas entranhas, né? Porque é uma, é, é uma luta que não é uma luta dentro de cada família, né? É uma luta contra um gigante de um modelo econômico que, né? Vem para colocar as pessoas pensando individualmente, pensando em relações de submissão, pensando em relações é, em que um tem o poder e o outro é o seu objeto. E aí eu acho que é, um, é uma luta que é muito grande. Então a responsabilidade é muito grande mesmo. Né? E de repente, é, falando dessa luta nesse momento por dentro... É você estar tá acordada desde as quatro da manhã Não porque o bebê está chorando Mas porque o bebê não parou de mexer Desde as quatro da manhã né? E assim E continuar defendendo né, A infância com, Como sujeito Poxa, já tem um sujeito né, Que já está fazendo graça Desde as quatro da manhã E a gente continuar defendendo é, Os seus direitos E principalmente uma outra cultura, né? uma cultura que tantos de vocês já falaram aqui brilhantemente, que eu fico até emocionada, uma cultura do coletivo, uma cultura de relações intergeracionais, em que a gente pode é, falar, pensar em igualdade, pensar em diálogo, pensar em questões tão, tão caras para a gente, pensando numa concepção em que toda a sociedade é responsável partilharem essa essa responsabilidade na luta por um outro mundo possível por outras relações é, familiares possíveis né para prevenir a violência contra a criança porque se ela dentro de casa né dentro no, no seio da sua família ela não está protegida Cabe a toda a sociedade proteger e se colocar. Né? E esse convite para continuidade dessa luta, essa grande responsabilidade que agora se faz por dentro, eu me sinto muito confortável de saber que é muita responsabilidade, mas que tem tanta gente querida partilhando comigo um outro mundo para o Pedro, para o João, para o Paulo, e para os outros que estão por aí. Bom dia a todos e a todas. Primeiro dizer que é um prazer muito grande fazer parte desse, dessa discussão, dessa publicação, enfim. E dizer que é, a educação socioambiental tem feito muito pouco parte desse movimento das políticas públicas de direitos humanos. E que, por isso, é muito importante, sim, a gente reforçar esse movimento. É, agora, que educação ambiental é essa? Né? De que educação ambiental ou socioambiental a gente está falando? Se nós pensarmos numa educação que forma sujeitos comprometidos com o respeito à vida em todas as suas formas, comprometidos com uma educação que forma, é, que, que contribui para a realização de práticas diárias que são intencionais, que são impregnadas de sentido, que percebem a relação que existe entre aquilo que a gente faz aqui hoje e o impacto que isso tem no município, no país, no mundo né? Essa educação ambiental que não se contenta só em construir ações individuais Mas que forma sujeitos para ocuparem espaços de participação social E contribuírem para a mudança da sociedade como um todo Essa educação ambiental sim, essa educação socioambiental Contribui com todas, dialoga, é uma aliada das políticas de direitos humanos e nesse sentido, é muito importante que a gente estabeleça relações entre o ECA, entre o Plano Nacional de Educação, aí aqui já foi falado que a gente precisa educar a educação, né? e, e nesse sentido é muito importante que a gente pense a influência da mídia na formação desse, dos sujeitos que existem, que, que estão nas escolas hoje, que estão nos espaços públicos, que estão dentro das famílias. E a gente tem aí uma situação muito especial hoje, nesse momento, no mês passado, especialmente, e agora também, da, forma, da, da aprovação dos planos municipais de educação. Nos planos municipais de educação, a gente está vivendo um, um, um embate entre a família, a religião, a, as políticas públicas, as propostas mais avançadas de educação, mais progressistas, as propostas mais conservadoras. E é muito importante que todo mundo que milita na área de direitos humanos também participe da aprovação do Plano Municipal de Educação. A gente tem caminhado com é, é, uma grande sintonia de princípios, mas lutando em espaços que não necessariamente dialogam. Então, é, é, fica aqui um apelo né, para que a gente comece a trabalhar educação socioambiental nessa perspectiva mais política, e mais emancipadora e de maior participação social. Essa educação ambiental é sim uma grande aliada da, da, da, das políticas de, de direitos humanos e que passe a ocupar outros espaços, não só. Tanto quem milita na área de meio ambiente começar a participar mais das oportunidades de participação ligadas à educação e ligadas a direitos humanos, como o, o, o contrário também. Acho que uma das grandes contribuições, e o Roberto, é, como ele disse na sua fala inicial, é, também concorda Foi a desconstrução Ou seja, o fim Das instituições totais Até, até 96 Na capital Paulista Nós convivíamos com uma unidade Chamada Sampaio Viana Que congregava até 300 Crianças de 0 a 6 anos 96 6 anos pós o ECA E eu fui assistente social Desta unidade e aí, Júlio Lancelotti, Aldesposate, Sala Graciane aqui presente, nós fizemos uma, um enfrentamento neste, neste município para desconstruir esse grande complexo chamado Sampaio Viana, que fica em cima do estado do Paquimbu, né? que era uma grande fazenda, uma santa casa e que era meio comum. São Paulo convivia de forma muito tranquila com esse grande complexo, que as crianças saíam, morriam de depressão por falta de contato físico. Então, é com isso que a gente rompeu nesses 25 anos. Né? Então, em 96, havia crianças de 3 anos que morriam de depressão porque não tinham contato humano. Né? E pensar que abrigo é uma medida excepcional, é em último caso. Né? Porque criança, nós nascemos para ficar junto com as pessoas, como o Roberto diz a criança é da comunidade, a criança da família que cuida dela. E, então, e esta mudança de cultura é a grande mudança que o ECA traz. A outra mudança foi trazer né, dois organismos da democracia participativa. Mesmo que nós saibamos que nós vivemos uma inconclusa democracia, porque a justiça de transição não foi ainda é, é, é, instaurada. Né? A questão de direito à memória, à verdade, a reparação do que foi... Da reparação em relação aos crimes da ditadura. Então, essa é a conclusão da democracia. Nós conseguimos conquistar dois órgãos muito importantes. O primeiro, o Conselho Tutelar, que é órgão zelador do direito da criança. Não é o, o antigo juiz, abre aspas, de menor. Não, é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança. Percebeu a violação? Eu vou. Acionar a rede de proteção que a Michelle citava, eu vou acionar a, a OBS, eu vou acionar a assistência social para o meio do CRAS e CRES, eu vou acionar a comunidade. Né? Então, este órgão estratégico, importantíssimo, tem o um papel de zelador do direito, não é de fiscal da lei, é zelador. O outro órgão criado pela democracia, que o, o João já bem citou, é o Conselho dos Direitos criadas três esferas, né? formulador de política pública, para ser formulador eu tenho que conhecer a realidade então o conselho municipal dos direitos da criança atua dialogado com o conselho tutelar porque um verifica cada violação o outro pensa a política ao nível do município, do estado da união, ou seja, órgãos estratégicos que precisam ser impulsionados por nós e aquele braço que a gente sempre chama, que é o braço que dá força para a parte da sociedade que está nos conselhos, que são os fóruns, seja fóruns setoriais, fóruns intersetoriais de política pública. Então, são os fóruns que dão toda a sustentação política para os representantes da sociedade nos conselhos, é imprimir força, correlacionar forças. Então, nesses 25 anos, nós temos que é, é, impulsionar que esses órgãos atuem como eles foram originados. Né? Eu li esse final de semana o ECA comentado. E no direito a, ao respeito, à dignidade e à liberdade, o Paulo Freire comentava. E no direito à educação, o Gadotti comentava. Ou seja, nos comentários. Do, daquela publicação do Malheiros, que saiu na década de 90. Então, essas pessoas nos dão, nos dão elementos para a gente pensar em como a gente vai implementar, continuar implementando no chão da escola, da assistência social, da saúde, da sociedade, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, com isso, a gente encerra a fala dos autores e vamos abrir para vocês que são convidados, parceiros desse e-book que 25 anos do ECA. A importância desse instrumento né, é, é, que nós temos agora para poder dialogar com o conjunto da sociedade, né, da, da cidade, né, é, correlacionando a questão da defesa da criança nos mais variados níveis de atuação, seja na questão democrática, seja na questão do direito. Este instrumento vai nos dar elementos, argumentos para que a gente possa fazer esse debate no nível da Câmara Municipal na relação com as entidades com as instituições das escolas de maneira bem mais qualificada eu queria só aproveitar e dizer que quando falava do joízo eu fiquei lembrando daquela ruazinha lá onde o joízo faleceu né e posteriormente onde faleceu onde foram assassinados os moradores de rua também, né? quer dizer, é a criança e depois é os adultos né? então acho que essa história que a gente vive e queria lembrar de uma coisa boa, que é o Eureka. né? A gente é. foi a lá em São Bernardo e eu tive a possibilidade de participar desde o primeiro, os cabelos brancos já, né? <risos> e, mas seria bom a gente fazer essa memória, porque é, a Associação dos Meninos e Meninos de Rua, né? Foram, assim, lutadores e... e, e com a, eles mesmos fazendo a luta pela implantação do ER, né? E aí criaram esse carnaval né, lá em São fiz. Bernardo. Eu reconheço o ECA, mas né? então, se tem possibilidade, seria importante o lançamento desse e-book na defensoria. Nossa, Não é? É. É, nós temos lá o espaço aberto, o momento aberto toda sexta-feira. Seria bom, mais é, cinco minutos, mas a gente consegue um pouquinho mais, né? <risos> mas seria muito bom é, que tivesse a presença né, de vocês e lançando o livro, o e-book lá, no sentido de realmente. É, empoderar a defensoria e cobrar da defensoria o papel que ela tem na defesa do ECA E temos defensores que estão, inclusive ameaçados de morte né, Por defender o ECA ali no Braz né? A gente tem umas coisas que é importante o movimento saber né? As crianças entram de cabeça baixa, mão para trás E às vezes as mães têm que ouvir desaforo de juiz é Isso a gente está lutando contra e tem defensores fazendo essa luta junto com a gente. Mas é importante que a defensoria como instituição entre para valer nessa luta. Né? E se o movimento não cobra, as coisas não acontecem. É, primeiro, é, vim aqui mesmo para cumprimentar todo esse, esse empreitada feita inicialmente aqui pelo Instituto Paulo Freire, que sempre tem contribuído na história desse país com as suas... Ações e com as suas inovações E no momento é, tão complicado que nós estamos atravessando hoje Como já foi narrado aqui pela Gorete Nós realmente estamos passando por um momento de muita complexidade De diversas crises políticas E, e a sociedade hoje ela se encontra numa situação bastante é, difícil né? cada vez mais ganha as ruas e ganha as discussões dentro dos poderes construídos, hoje o debate sobre impeachment de um governo democraticamente eleito e que passa por uma série de questões aí é, na justiça também de alta complexidade. E aí, diante desse momento, essa fantástica ideia inovação aqui por parte de vocês, os autores, de trazer uma pauta positiva, né? de recuperarmos a história, né? de fazermos uma comemoração desses 25 anos do, do, do Estatuto da Criança, falar do Estatuto da Criança e Adolescente, ou seja, ao invés de falarmos da, da resistência nessa pauta reducionista de direitos que estamos vivendo, mas falar dos avanços que nós temos que propor. Eu acho que, nesse sentido, esse trabalho ele vai ser extremamente bem-vindo, ele vai ser extremamente alentador e confortador. Por parte daqueles que estão, sobretudo, na linha de frente e que, mais do que resistir, é propor, é buscar de fato o avanço, e eu acho que essa é a iniciativa que vocês estão propondo, né, esse coletivo, esse conjunto, é, de trazer é, a, a ideia de salvar o Estatuto, mas de colocar o Estatuto, é, de fato, como instrumento, como ferramenta. E, na fala da professora Estela, eu lembrava, professora Estela, como ah, em 1984, a senhora sentava lá na Praça da Sé E convidava os estudantes né, Entre eles eu Para conversar com os meninos E tentar provocar esse abraço Que a Fran denuncia Quantas pessoas morreram por falta de abraço E o, como esse processo de educação né, Na prática Na rua né, é, Já era o início De uma prática do Estatuto da Criança e do Adolescente né, E me veio o um filme das primeiras reuniões que nós fazíamos com o Antônio Carlos, Lourdes da Costa, né, em memória, é, Munir Cure, Paulo Afonso Garrido, irmã Maria do Rosário, Lúcio Cristóvão, e a ah, Luciano, já na construção do ECA, né, já na, naquela ideia, nos primeiros embates, de transformar a criança é, e aquele por vir, né, já num sujeito, num sujeito de, de direitos. Né. E esse tem sido na minha avaliação, num debate que eu fiz esses dias na POS, a grande, o grande problema da educação que precisa ser de fato educada é que a educação formal ainda não trata aqueles alunos como sujeitos de direito, mas simplesmente os levam para esse processo social, essa estrutura social calcada num, num modelo produtivo que só interessa para poucos, que é uma educação altamente individualista. E o eco como disse a Goreta, nos propõe uma outra sociedade. Nos propõe uma cultura, uma ação, uma gestão coletiva, como faz o juiz Alexandre aqui em Jabuticabau. E como todos nós deveríamos fazer, e como a educação deveria fazer. Se a escola não que ela ensinasse o ECA, ou que todos os alunos soubessem o ECA, que, como um grande documento do ECA, mas se a escola, o gestor da escola ali naquele lugar, naquele território, ele fizesse a gestão daquele equipamento pelas diretrizes do ECA, nós já estaríamos ao caminho de um processo de salvação, é, inclusive, dessa sociedade. Porque teríamos, de fato, uma comunidade, os alunos, professores, educados, sobre a ótica é, de uma sociedade mais coletiva, que é, de fato, o que vamos salvar. Nós, a sociedade civil, devemos fortalecer os fóruns. Porque se os nossos foros da cidade civil não tivermos fortalecidos, os nossos conselhos, os nossos equipamentos, o nosso sistema de garantia, ele também não estará garantido. Então, agradeço a todos, a vocês, os autores, parabéns, né? Eu acho que isso vem hoje numa data muito importante, porque daqui nós estamos saindo agora para a Praça da Sé, né? para fazer o um movimento na rua contra a redução, mas... O estatuto hoje tem que ser a nossa proposta, tem que ser a nossa utopia, tem que ser a nossa grande maneira de luta. Para mim é um privilégio poder sentar e aprender, né, com tantas pessoas, com tanto conhecimento e com boa caminhada nessa área da militância e do direito da criança e do adolescente. Eu como vocês, eu sou muito novo na caminhada, mas é, quando nós deparamos com as nossas leis nós achamos que que país maravilhoso nós temos. né Que país, quando você olha, mas quando nós vamos para a prática, nós ficamos frustrados e ficamos bastante angustiados. né Eu começo a minha caminhada no conselho, é, dentro da APM de uma escola, onde meus filhos estudavam, vou para o Conselho Municipal de Educação do Município, depois para o Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, e a cada vez mais, aí depois, não compreendendo ainda o que é que acontecia com as nossas crianças e com os nossos adolescentes no município de Bragança Paulista, fui ao conselho tutelar do município para entender. Fizemos um mapeamento dos problemas e, como vocês muito bem sabem, né, não encontramos soluções para os problemas. Hoje estou... É vereador na Câmara de Bragança Paulista militando dentro dessa área tentando entender como é que nós podemos ter dentro dos municípios né, exatamente isso que, vocês, que eu vim aqui ouvir hoje entender como é que nós podemos preservar o estatuto da criança e do adolescente e como é que nós podemos colocar esse estatuto em prática porque ele é lindo, é maravilhoso mas quando nós vamos para a prática eu sei que são 25 anos de luta mas a gente fica assim um pouco um tanto quanto decepcionado, exatamente pela efetivação. Né? E hoje muitos municípios não têm o plano decenal que foi referido aqui. Nós estamos numa luta para construir dentro do nosso município, nós não temos um diagnóstico do problema da criança e do adolescente. E até porque, me perdoem talvez a minha expressão, criança e adolescente não né, dá volta. Talvez é esse o nosso problema. E quando muitos aqui falaram sobre o processo democrático e de democracia, será mesmo que a nossa sociedade está pronta para esse, esse processo democrático? Será que a nossa sociedade participa realmente, quando eu vi ali a experiência das, das escolas, de formação de rede, e aí você começa com um bom projeto e a pessoa muda acaba seu projeto? Eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui é isso. É essa ansiedade, esse anseio de que realmente o estatuto da criança e do adolescente possa ser efetivo e que nós possamos salvar as nossas crianças e os nossos adolescentes. Obrigado e um parabéns a todos pelo trabalho. Nós estamos ainda dentro das gaiolas ensinando a ser passarinho. Né? E passarinho era fora. Esse é o grande discurso, nós temos que começar a retirar. A gaiola interna que nós temos em cada um Que quer prender o outro né? O diálogo aí De, de aprisionar o outro né? De como eu tirar o outro do um processo E deixar ele em outro processo Que não lhe serve mais Mas ele acreditando que é aquilo que é bom para ele Percebe isso né? Esse retrocesso aí A incapacidade política de, de, de análise de, de sociedade é, E nós temos que repensar Que sociedade nós estamos vivendo Essa do consumo, da degradação né, do isolamento, né, da violência, né, é, esse espanto geral que nós estamos vivendo agora, né, que a gente não esperava. Né, mas, hoje, o ECA ele é o maior instrumento de, das possibilidades das crianças serem um novo sujeito da história. Esse, essa, essa criança está chegando. Pedro, vai chegar mais uma neta para mim, a Cecília a Vitória, o que essas crianças vão herdar é o que nós estamos deixando aqui. Essa história construída que precisa ser contada, Até como já dizia a, a, a, a Lúcia, é, barroco, barro, se não me engano, é até a história, ah, barroco, para ser, ser esquecida, precisa ser contada. Então, o holocausto precisa ser contado. A violência contra a criança da rua precisa ser contada A violência contra a mulher precisa ser contada A violência contra o negro, contra o LGBT Precisa ser contada, recontada